vocês eu estou aqui gente com um vídeo muito legal que eu estou que faz tempo querendo fazer para vocês eu fui lá gente se vocês não seguem, eu vou passar aqui um botãozinho gente se você não segue eu vai lá gente segue eu no Instagram gente segue eu no Instagram e tem várias coisas tá bom gente então vamos lá lá no meu Instagram vou colocar umas caixinhas de resposta não sei se vocês, vocês lá né e eu estou aqui com as caixinhas do sol, eu estou aqui com as perguntas, gente, do Instagram, tá bom, gente? Então vamos lá. Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. E é isso, gente. Se você ainda não se prepare e roda a vinheta. WUUUUU! Uh! Tá bom? No vídeo, vem dizer de segunda a sexta, meio-dia aqui pra vocês, meio-dia. Então, então tá: segunda, meio-dia tem vídeo, segunda, seis e meia tem vídeo, terça, meio-dia tem vídeo, e quarta, meio-dia tem vídeo, meio-dia, e quarta, seis e meia tem vídeo, e seis e meia tem vídeo. vai aí, tá bom? Então só, gente, tá bom, de falar, só vamos lá, gente. Então vamos lá, antes de enrolação, vamos né, pra esse, pra dessa, essas perguntas, tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta, qual foi a última per... a última coisa que você pesquisou no Google? A última coisa que eu pesquisei no Google, que eu não pesquisei como eu arrumei o sa. Não, É, a última coisa que eu pesquisei, gente. Tá aparecendo aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Isso aí, gente, foi a última coisa que eu pesquisei, tá bom? Isso aí foi o é, treino do amigo falso também. Tá foi o fundo do amigo falso. E é aí, importante não sei se. Vou, vou ler aqui, gente. É, o que você faria se fosse passar 24 horas do corpo de alguém do oposto? ah eu não sei, gente. Eu não sei. Não sei. Então vou deixar essa pergunta aí pra um, mais tarde. Ah tá, sexo oposto. Sexo oposto. Eu sou. Sou homem, sou mulher e um.. O... Maria mais, não, Maria mais. Maria mais. Ah, muito engraçado, vamos lá, vamos lá, é... Kelvin, quando vai voltar o Face? Gente, a gente não sabe quando que vai voltar o Face, então espero que, né? Espero que esteja aí no Não sei, gente. Eu acho Eu vou deixar o final essa Vou deixar pro final essa pergunta. Mas, no final eu falo No final eu negócio essa pergunta, tá bom? Vamos lá Quem é a pessoa mais bonita e a mais E a aqui é... Então tá falando aqui gente Aqui Então não sei então A pessoa mais bonita é uma menina que né? é um menino aí, tá bom, gente? Tá bom. Não sei, eu não vou falar sobre não, tá bom? Não tem coisa aqui eu vou ver essa aqui e depois eu vejo se ela é boa Pra negociar com vocês, tá? Qual é a coisa... Qual é a coisa que você mais teve vergonha de fazer? Eu tive mais vergonha de fazer, gente? Uma das que eu mais vergonha de fazer era o que todo mundo tem vergonha de fazer é dançar no meio da rua gente é isso eu acho que é isso né que é a vergonha que tem é dançar no meio da rua essa é a pior vergonha de todas então é dançar na rua e também eu já fiz um desafio aí que eu tinha que dançar na rua gente meu Deus não é não, não, não, não. Então, Qual é o seu pior ah, Deixa essa aqui pra outra E ó, qual foi A última vez Que você fez xixi nas calças Ai, gente, eu acho que foi lá pro, Pra lá quando eu tinha Acho que eu tinha um, Seis anos, acho que é, essa foi a última vez Que eu fiz xixi nas calças Eu acho, né, nas, na cama também né? Porque eu não faço nada Ainda bem, gente Qual foi o momento mais vergonhoso da sua vida? Ah gente, qual foi o momento mais vergonhoso da minha vida? É. Ah, eu nunca passei assim vergonha na minha vida não. Já passei só no num... tanta vergonha assim. Eu acho que a vergonha é quando a gente tá na casa dos outros. E a gente, não manhã eu sei que é vergonha. Também eu também. Você conversa sozinho se olha no espelho? Sim, gente. Sim. Sim, é, é sim. É, é uma pergunta assim. Você conversa sozinho se olhar no espelho? Sim. Espelho? Sim, gente. Mais ou menos. Sim. Vamos para outras perguntas aqui. Vamos lá. Vamos lá. O último é, não, né? Vamos lá tem várias perguntas ainda Esse vídeo aqui vai demorar muito A gente tem muitas perguntas Olha, tem muitas perguntas Vamos lá Vou escolher uma aqui, essa aqui Um ano um, na cadeira do O Cristo Resto da vida com seu ex. Não, esse aqui eu não tenho nem os Nem os férias Quem nasceu primeiro O O Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Gente, eu não sei Eu não sei, eu sei é uma pergunta engraçada Aqui ó Você dorme com as portas do Aqui ó Você dorme com a porta do você dorme no acordo do quarto fechado? Não. Não. Não dorme, não dorme. dorme. Pera aí gente, eu tô passando aqui uma pergunta perguntar para vocês. E Gente, tem muitas perguntas. Não sei quanto é gente. Procurando aqui, ah, eu vou pegar aqui perguntas. Eu, eu, eu, eu nunca, tá bom? Eu nunca. Deixa eu no Google aí, tá bom? Eu pesquisando no Google, eu pesquisando, pesquisando, pesquisando pergunta Google, ver. Tá pesquisando, pesquisando, pesquisando perguntas do Google, tá bom? Ah, eu não, no Google, e a do Face eu peguei e fui no Instagram mesmo, tá bom, gente? Eu nunca amei uma mensagem deitada. Deitada. Deitada. Ah, gente, essa aqui é a minha. Pronto, vamos lá. Eu nunca amei um desse. Ah, eu nunca. Não vou pular, não vou pular. Não. Ah, peraí, gente. Aqui essa é engraçada. Aqui, eu nunca entubei a privada e coloquei a culpa em outra pessoa. Não, eu nunca. Nunca tive a privada e não tinha a cabeça. Eu nunca. Eu nunca. Eu, eu nunca. Gente, eu também vou, eu vou, eu vou, eu vou procurar aqui umas perguntas para vocês Gente, já achei as perguntas aqui Do, do Instagram, tá bom? Já achei E gente, se vocês não seguem o meu Instagram segue eu a... Agora, gente, segue eu agora. Que amanhã, meio-dia, eu coloco uma caixinha de resposta para, para para responder tudo em vídeo, tá bom? Segue no Instagram, tá bom? Que é o YouTube 11, tá bom? Então, vamos lá. Vamos lá. É isso aqui. Qual é o país que você mais deixa. deixa, deixa qual país que você deseja conhecer? E o país, gente, o país, é... É um país ou a é cidade, gente, de... não sei. Rio de Janeiro, eu queria conhecer a cidade de Rio de Janeiro. Não sei se é o país, mas cidade de é Rio de Janeiro que eu quero conhecer. Eu gostaria de conhecer o Rio de Janeiro. Isso daí. Isso daí. Eu gostaria de ver o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Eu quero Aqui, Achei daqui. Aqui, vou pegar isso daqui. Isso daqui, daqui. gente. Já em aqui OK fala Não, essa aqui não Não, daqui também não, Nossa, Achei de verdade, já passou dois todos. Vamos lá. Quem viu primeiro da Gabi? Quem? Gente, é isso. Essa foi a pergunta de hoje, tá bom? Então, vamos mostrar tá, a pergunta que mais me falou aqui. pergunta que mais falou que achei. Peraí. Aqui. Achei. Pera aí. Aqui. achei. Pera aí gente. Eu vou esconder mais uma Essas perguntas Então vamos lá Eu vou pegar do Face que dia que, vai, que dia que vai ter vídeo do Face Que dia que vai Não, vou pegar Essa aqui Que dia que vai ter vídeo do Face, gente Que dia que vai ter vídeo do Face Eu tô Sabe o que eu falo? Falo, né? Falo, né? Tá então vamos lá. Gente Amanhã tem vídeo do Face às seis, hoje, aliás, hoje tem vídeo do Face às seis e meia, gente Hoje tem vídeo do Face, do Face às seis e meia da tarde Não perca, gente, que tá errado, ele tá errado, né ele recuperou a máscara, gente, ele recuperou a máscara, dele E a gente tá com o Rafael de volta no jogo uh! Então, a gente, o Rafael está de volta no jogo, glória a Deus, gente. Então é isso, gente. Deixa bastante like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Se você não é inscrito, deixa aí, ó. Vai lá embaixo. Aperta o botãozinho vermelho se inscreve, deixa ele cinza, gente. Se você deixa o like, o like tá cinza, deixa ele, deixa ele azul, tá bom? gente? Deixa ele azul. Então é isso, gente, siga eu aqui, ó, siga eu no Instagram, tá bom? Então é isso, gente, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, e até o próximo vídeo de meio-dia, tá bom? Tchau, gente! Uh!